Fala meus aliados, tudo bom? Venho trazer um vídeo hoje sobre aposentadoria. Você tem pensado na sua aposentadoria? Você tem pensado em como serão os seus dias, os dias da sua família quando chegar a melhor idade? Hoje eu tenho muita informação para te trazer, então vou colocar a minha carinha aqui embaixo no cantinho, para gente prestar atenção nas coisas que eu quero mostrar. Mas primeiro eu gostaria de lembrar: você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve, aproveita e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e também clica no botãozinho de gostei para me dar uma força e levar esse vídeo adiante. Também, se você gostar da informação que eu vou trazer aqui, você pode compartilhar depois com seus amigos, nas redes sociais e levar essa informação para mais pessoas. A primeira notícia que eu gostaria de trazer é essa daqui, da, do site Monitor Mercantil. Ele diz que a previdência privada é pouco usada e 92% das pessoas dependem de recursos do INSE. E a notícia vai dizer que a previdência privada responde pelo sustento de apenas 3% das pessoas aposentadas. Mas uma informação mais legal é quando a gente vem aqui para o site do IBGE. Este gráfico aqui nos mostra a idade das pessoas, desse lado homens e desse lado mulheres. Vou dar um zoom aqui. E essa era a situação em 2010. A gente vê que a gente tem poucas pessoas aqui, acima de 60 anos, e muita gente aqui embaixo. né? Então quer dizer, até os 60 anos tinha muita gente que sustentava esses poucos idosos e quando a gente avança para 2020 veja como que ele vai subindo vai se movimentando para cima e mais uma vez para 2030 agora 2040, Olha como ele está afinando aqui embaixo. 2050. E o último, 2060. Percebe quantas pessoas jovens que antes estavam aqui subiram e não, te, não teve uma reposição de mão de obra aqui embaixo? Essas poucas pessoas serão responsáveis pelo nosso sustento, pela nossa aposentadoria. Será que essa quantidade de pessoas vai dar conta? Aqui nesse outro você vê a evolução. Ó. Os jovens até 14 anos estão caindo. De 15 a 64 anos, também está caindo. De 68, ele está chegando em 2060 com 59%. E a quantidade de idosos tem aumentado de 7% em 2010 chegando a 25% em 2060 essa outra pesquisa reportagem divulgada pela CNN diz que em 2021 o Brasil já tem mais de 55% da população acima de 30 anos então quer dizer que daqui 30 anos a gente vai ter mais de 100 milhões de pessoas com mais de 60 anos agora olha só o portal da transparência, ele nos diz que 56% do gasto da receita é gasta com a previdência social e tem mais 11% gasto com assistência social. Então podemos ver que o governo gasta além de com os aposentados, com as pessoas que têm deficiência, que não conseguiram um emprego, que tem muitos filhos e não consegue uma renda suficiente e aí dos mais de 4 trilhões de reais o governo gasta 6% com educação 9% com saúde então fica aquela pergunta no ar será que a gente vai conseguir se aposentar tem especialistas que, que dizem que não que a gente não vai conseguir se aposentar que a população não vai conseguir suprir as necessidades dos novos aposentados Dizem que o NSS vai quebrar. Será que você está se planejando adequadamente? As pessoas geralmente têm o hábito de pensar que a vida dela, a partir do momento que ela consegue um emprego, é só subir de carreira. Não pensa nos altos e baixos. Olha só, digamos que isso aqui seja a linha... Do salário e isso aqui, a linha de vida. Então a pessoa começa a viver e ela não ganha nada. Porque ela é uma criança, ela não, não recebe aqui. Aí, de repente, ela dá um salto. Começa a ganhar o seu primeiro salário. E ela fica um tempo, ela pode subir e subir. E o que elas pensam é que vai acontecer isso. Que vai acontecer isso ela vai chegar no final da vida dessa forma. Mas o que a realidade nos mostra é que, na verdade... O que acontece é isso, ela tá aqui sem ganhar nada, ela vai ganhar um pouco, ela pode conseguir ganhar mais, mas ela pode acontecer isso. Ou ela pode chegar a isso e ficar um tempo nisso. Às vezes ela até chega nisso, devendo, e às vezes ela até consegue recuperar. A aposentadoria dela pode ser isso aqui, e aí tem pessoas que durante a aposentadoria se endividam demais e podem continuar dessa forma. Olha só, essa reportagem aqui do Correio Brasiliense afirma que a maioria dos aposentados ganha na faixa de R$ 1.500 e com a idade a despesa média aumenta. A despesa média. O plano de saúde fica em torno de R$ 800, reais, então ele não se sustenta. Agora a gente está chegando perto da solução. A gente está entendendo que a quantidade de dependentes do INSS vai aumentar, vai ter mais idoso recebendo INSS do que pessoas com capacidade de trabalhar porque a quantidade de pessoas nascendo diminui dessas que nascem, nascem pessoas que têm deficiência e não conseguem trabalhar pode existir uma escassez de mão de obra pode existir uma escassez de oportunidade de trabalho o governo vai ter mais gasto para sustentar todas essas pessoas tendo mais gasto, talvez ele faça dívidas e imprima dinheiro fazendo com que aumente a inflação e dessa forma mais inflação menos valor tem o seu dinheiro então aquilo que você recebe pode não ser suficiente lembra na primeira reportagem que estava falando sobre a previdência privada eu peguei aqui um exemplo o bradesco para começar a receber com 65 anos dig digamos que você tenha 30 anos e aos 65 anos você receba uma renda mensal de R$ 1.500, já que é uma previdência privada, isso vai complementar a sua aposentadoria do INSS. Então, para chegar nessa renda mensal de R$ 1.500, você teria que fazer hoje um investimento de R$ 1.000 e continuar contribuindo com R$ 288,13. Você teria investido R$ 125.000 e acumulado R$ 277 mil, reais. assim você conseguiria receber ali um apoio na sua aposentadoria de R$ 1.500, é legal, mas eu acho que dá para ser melhor, olha só, eu trouxe como exemplo o MXRF11, o MXRF11 está custando hoje em torno de R$ 10,30 a sua cota, e cada cota, no mês passado, pagou 11 centavos, se eu tivesse esse valor de R$ 277.000 investido no MXRF11, eu teria R$ 26.893 cotas e receberia R$ 2.958. Outra vantagem desse investimento é porque ele é ajustado com a inflação. A inflação sobe, o preço dos produtos sobe, o valor das cotas sobe e o rendimento também sobe. Porque você recebe o dividendo, ele nada mais é do que o rendimento. E se a ação aumenta o valor dos seus itens para conseguir mais dinheiro, eles vão te repassar mais dinheiro também. Mas outro ponto, será que a gente levaria 35 anos para conseguir o valor de 277 mil? reais? Se eu investisse, por exemplo, nesse tipo de ação e conseguisse um retorno aproximadamente... Um retorno de 0,9% ao mês. O que me dá aproximadamente uns 10% ao ano. Olha só. Começando com 288 reais em outubro. No mês que vem. E investir esses reais todos os meses. E, e reinvestisse o valor do rendimento. Que é o que está nessa coluna. Em 2039 eu conseguiria receber 1.500. Com o um valor de 167 mil de patrimônio. Porém, se eu continuasse investindo eu continuasse com esse investimento durante os 35, me... 35 anos, então chegaria em 2057 com 1 milhão 359 mil reais, tendo um rendimento de 12 mil reais por mês. Tá, mas quanto que eu investi desses 1 milhão será que foi muito? Na verdade, você teria investido o mesmo valor que da previdência. Olha só, R$ 121 mil reais investido. E você já teria conquistado por conta dos dividendos e reinvestido nesses dividendos um retorno aí de R$ 1.359.000 de patrimônio. E o segredo não é juntar 121 mil e depositar. É começar com os 288, porque com o pouco que você já coloca, você já recebe rendimento. Se você esperar juntar 121 mil para depois colocar isso para esperar chegar a 1 um milhão, você está perdendo tempo. Porque o tempo que você está juntando esses 121 mil, ele já podia estar rendendo os seus pouquinhos ali. Então o melhor momento de se preparar para o futuro é começando o quanto antes. Você vai querer esperar pelo governo para pagar a sua aposentadoria, depois de toda essa informação que a gente viu aqui, desse monte de incerteza, você não precisa fazer esse investimento. Esse vídeo não é dica de investimento, eu peguei um exemplo, tá? Por se tratar de renda variável, o preço das ações mudam, o valor dos dividendos pagos mudam, mas uma boa estratégia, um bom pensamento e uma boa pesquisa podem te proporcionar condições melhores de passar pela melhor idade. Meus aliados, se vocês gostaram do vídeo, clica no botãozinho de gostei para me dar aquela força. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Você também pode me adicionar nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem ali a minha página do Facebook, no Instagram e no LinkedIn. A gente se vê na próxima.